Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Um Dia de Chuva em Nova York e aqui no Budog Nerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, e já clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Bom, e a gente queria agradecer a Imagem Filmes pelo convite Pra gente assistir esse filme antes da estreia e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal, né? E esse é o um novo filme do Jalen, que vai contar a história do casal de namorados chamado Gatsby e Ashley. E eles têm o sonho de passar o fim de semana juntos em Nova York, E então eles resolvem aproveitar a oportunidade que a Ashley recebe ali da faculdade de jornalismo de ir pra Nova York pra entrevistar o diretor Holland Pollard. Só que quando eles chegam lá, né, as coisas não saem bem como esperado e cada um vai ter que aproveitar a cidade à sua maneira. Era. E esse é o novo filme do Jalen, né? Quentinho ele saído do forno. E assim como os anteriores, ele vai tratar de alguns assuntos bem recorrentes, ali, como questões amorosas, meninas jovens ali, flertando com caras mais velhos, traições. Então, esse é um filme que segue ali a assinatura do Woody é, São temas que aparecem direto nos filmes, ao longo de toda a obra do De Allen, né? E esse filme, especialmente, ele tá bem marcado, né? Assim como o diretor também tá bem marcado nos últimos anos por conta das várias denúncias de assédio e de abuso que ele vem enfrentando, tanto no âmbito profissional, quanto pessoal, né? Inclusive um movimento chamado Me Too, ele é um movimento ali para chamar atenção, né, para vários casos ali de abuso e agressão sexual e o nome dele foi citado nesse movimento, né? O que é muito complicado. Inclusive várias pessoas grandes e poderosas de Hollywood também foram citadas. Justamente pra gente ter uma magnitude ali de toda essa questão de assédio nessa área cinematográfica. É, isso acabou respingando na estreia desse filme também. O filme a gente viu que ele teve várias dificuldades de estrear em vários países, incluindo nos Estados Unidos. inclusive alguns protagonistas desse filme do D depois de terem né, sido perguntados, sobre essas questões e polêmicas envolvendo o diretor, eles acabaram doando boa parte ou todo o cachê recebido pelo filme para a organização movimento Time's Up, né, de apoio a pessoas que foram agredidas sexualmente. É bom a gente dar essa contextualizada aqui, como é que está a situação do diretor e do filme, mas aqui nesse vídeo a gente vai focar na análise do filme Um Dia de Chuva em Nova York. E esse é um filme assim, repleto de diálogos engraçados e inteligentes, que fazem, assim, a gente mergulhar de cabeça nessa história. É, assim como em outros filmes aqui do em que a gente também tem vários personagens super interessantes, super carismáticos, né? E que eles também têm um pé ali na realidade. E a gente tem essa sensação que tá acompanhando uma história real de personagens reais, e aí que tá a magia. É, não é nem apelativo, nem forçado. É um filme bem envolvente. E a gente tem ali personagens que são super inexperientes, mas a gente vê que eles vão se adaptando ao longo do caminho com tudo que tá acontecendo. É o que eu gosto nesses filmes dele é que os personagens, eles, eles sempre são ambíguos ali, tanto nos sentimentos quanto nas ações deles nos filmes, né? E isso eu acho fantástico. E esse filme desperta na né, gente que tá assistindo, assim, uma sensação de proteção com alguns personagens e a gente tem muita empatia, tanto com as tristezas e alegrias que eles estão passando. E aí, o filme, ele tem várias camadas ali de complexidade justamente por conta dos personagens, né? E algumas cenas são muito engraçadas. E aí, a gente tem também aqui o narrador que vai contando os pensamentos dos personagens, eu Acho que funcionou muito bem para esse filme. É, de atuações aqui, eu acho que a gente destaca bastante o trabalho do Timothée Chalamet, que ele faz ali o garoto Gatsby, né? Que é um cara todo que tá ainda se conhecendo, ele tá um pouco inexperiente, inseguro com relação aos próprios sentimentos, né? Ele tá meio que numa jornada de autoconhecimento, mas também tentando entender um pouco da relação dele com a namorada, né? É, tem a Elle Fanning, também que é uma mais nova da Dakota Fanning, que eu acho que ela rouba bastante a cena que nesse filme ela faz a Ashley, e ela tá extremamente carismática, né? Ela realmente tem cenas ali super boas mesmo. Ela é, inclusive, responsável por várias das risadas que a gente dá ao longo do filme. É, a Selena Gomes também faz um papel bem provocante, assim, e tudo mais. Ela faz o papel da Chan, que é a irmã mais nova da ex-namorada do Gatsby. Então ela tá envolvida em todo esse rolo, né? É, e ela tem uma boa química com o par romântico dela no filme também. O Jude Law também faz ali uma participação bem legal. É, o, aquele outro ator, o Liv Schreiber, também ele faz aqui um diretor e ele faz muito bem esse papel né um cara de meia idade ele que está passando por uma crise pessoal uma crise criativa só que ele usa o poder dele pra seduzir as mulheres jovens Ele é um personagem super interessante E a Cherry Jones, ela faz uma participação pequena Mas bem marcante Tem ali um diálogo entre a personagem dela com o Gatsby Que é realmente ótima E é, a direção aqui, como a gente comentou, né, é do Woody Allen E pra nossa alegria, que a gente gosta bastante dos filmes dele É né, um filme com a assinatura dele em vários elementos É, eu sou muito fã do Woody Allen Eu confesso que eu gosto muito dos filmes dele dele. E eu vou te dizer que boa parte dos filmes tem muito da experiência dele, tanto na área cinematográfica quanto pessoal. E daí essa polêmica envolvendo o nome dele. É, e aqui nesse filme ele nos transporta de uma forma ali para Nova York, né, que quando o filme termina, a gente meio que se sente arrancado de lá fica com saudade daquela história que a gente acabou de assistir. E aqui ele repete a parceria com o Vitório Estoraro, que é um diretor de fotografia que já foi premiado ali no Oscar umas três vezes. É, e aqui a gente tem cenas muito bem filmadas no sol ali cenas na chuva fantásticas transmitindo uma sensação de melancolia ao longo de todo o filme. Acho que o uso todo ali das nuances de luz, aquelas cores amareladas nos rostos dos personagens quando eles se abrigam da chuva num lugar fechado, assim, é realmente tudo muito bonito. É quando muda o clima de uma cena, já fica com uma pegada mais triste, o filtro azulado já aparece ali, então essa questão da fotografia é muito bem trabalhada. Sem falar na trilha sonora que assim. É espetacular, climatiza totalmente esse filme, acho que transborda ali a emoção dos personagens, todas as vivências deles em Nova York, acho que casou perfeito ali com o filme. É, esse é mais um filme do de Allen, que claro, não inova muito ali, dá pra ver que o diretor ele tá acostumado já a trabalhar nessa zona de conforto, mas vamos dizer, é uma zona de conforto que a gente gosta demais, então a nossa nota pro filme Um Dia de Chuva em Nova York é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os